Olá, eu sou Miguel Cavalcanti, esse é o videocast Negócio de Expressão, a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente quer aprender mais, em especial sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre estratégia de empresas com propósito. Bom, hoje eu tenho aqui como convidado muito especial, João Paulo Pacífico, que é fundador do Grupo Gaia que é uma empresa aí do mercado financeiro em que as pessoas usam bermuda. Foi assim que ele se descreveu, só que eu está meio frio, então ele veio de, de calça jeans, mas ele veio de camiseta. Você vê que é, eu estou é, vestido mais coxinha do que ele, que é do mercado financeiro. Parece que você está <risos> mais no mercado financeiro <risos> do que eu, né, Miguel? <risos> é verdade. Muito bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um super prazer, vamos bater um papo aqui, contar coisas legais e divertidas. Que legal. João Paulo, é... Olhando de longe ele, acompanhando um pouco do trabalho dele, eu falei para ele quando eu cheguei aqui, quando ele chegou aqui, falei: Olha, é, a minha sensação é que você é muito bom em contratar gente boa e manter essas pessoas felizes, né? É, e parece que é verdade isso, né? É, como é que você, que, que dá de, como é que você faz isso? Você é muito bom em fazer isso. A gente é. tenta, né? <risos> a gente é contar um pouquinho, rápido, começando da história, né, então a gente é uma empresa, começou no mercado financeiro, hoje a gente é, atinge outras, outras coisas, mas em 2013, eu percebi, a Gaia sempre foi diferente, sempre teve uma pegada muito diferente do que outras empresas. Em 2013 eu percebi, estudando, eu estudo bastante e tal, que o que tem de mais importante numa empresa são os valores. E daí a gente definiu 10 valores que não era, ah, é legal ter esse valor, não, são valores que a gente já vivia, já vivenciava. E como a gente sempre teve uma pegada muito de, pô, querer ter pessoas felizes, eu entendi que ter pessoas felizes faz sentido até econômico. Porque, assim, hum. vamos lá, você prefere trabalhar num lugar que você vai ser feliz ou você vai trabalhar, prefere trabalhar num lugar que você não vai ser feliz? Ser feliz, né? Obviamente, é. então. E daí eu comecei a estudar um negócio que se chama psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Não é pô, o que, que a, a, a ciência fala que faz as pessoas ficarem felizes? tem um defeito sério essa psicologia positiva né uh, um dos fundadores do negócio tem um nome que é impronunciável exatamente né? me Mihaly... Mihaly... <risos> <Exatamente>. rali <risos> é. eu, eu, eu já desisti de falar o é. nome dele é me e alguma coisa depois escreveu o flow que é um livro incrível aí exatamente é, que não tem traduzir em 1990 no Brasil e acha em alguns sebos só mas né mas é, é super bom é o livro dele bom. E aí a gente foi lá e colocou esses valores na empresa e a gente pratica muito esses valores, que são 10 valores para ter... E aí, vamos lá, missão do Grupo Gaia, desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito. Então, tudo que a gente faz, o negócio tem que ser saudável, uh, as pessoas têm que ser saudáveis também, não adianta, o que adianta ter uma empresa em que as pessoas vão se... Uh, não ser saudáveis lá dentro? Não vale a pena ter, né? E a felicidade também, felicidade nos negócios, felicidade das pessoas... E o porquê a gente faz? Tem que ter um propósito. E o propósito nunca é ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Né? A gente acha que uma empresa que só visa o lucro, única e exclusivamente, é uma empresa miserável. Enfim, né? não tem motivo de existir. Então tem que ter um propósito maior. E, obviamente, o lucro é importante, é vital, é necessário, tem que ter lucro. Mas não é o, é, o driver principal. E me fala uma coisa, assim. Eu estou adorando essa conversa, mas na minha cabeça estou imaginando assim: ah, uma vai ter gente que vai assistir isso e vai falar assim. Pô, mas como é que faz para não virar festa, né? No sentido de tipo virar um clube, virar uma coisa que como é que você faz para ter o a genialidade do e, né? Que o Jim Collins fala, né? Como é que você faz para ter propósito e resultado? Como é que é esse balanço? Ótima pergunta, Miguel. Excelente. Porque se não virar aquela cultura clube de campo, que você leva o um cachorro, você vai de bermuda, tal e daí você... é só festa e aí a conta tem que fechar, né? Sim. Uh, como a gente fez? A gente definiu dez valores. Então, assim como tem um valor que fala pratica gratidão, outro fala sorrir, faça sorrir, tem um valor que fala crie valor e gere resultado. Tem um valor que fala viva com garra, tem um valor que fala vale e surpreenda. Então, uh, a gente fala que os 10 valores são a coisa mais importante da Gaia. Tem que e ser adianta... vivenciado todos. Tem que ser vivenciado todos. todos. Não é que um é mais importante do que o outro. Então, assim como é importante você ser grato, e depois eu posso explicar um pouco mais da importância de você ser grato, uh, você tem um valor que é crie valor e gere resultado então a empresa tem que criar valor de resultados senão ela vai morrer então tenha a, isso daqui ah o cara é super gente boa é engraçado tal é grato é celebra que é o nosso valor tal mas putz o cara não faz nada né o cara chega não dá porque ele ele está indo contra alguns dos valores da gaia e, e esse cara roda e é uma coisa clara para todo mundo que Muito. ele ele é um corpo estranho na, na empresa total quando, quanto mais forte fica a cultura da empresa Uh, é muito legal que as pessoas que não se adequam, elas são naturalmente elas saem ou saem. É um corpo saídas. estranho. O corpo estranho, é, exatamente. É, é tá expelido lá. do sistema. Exatamente. E, e não é que aquela pessoa é ruim, sim porque a gente fala não tem cultura boa, cultura ruim, não tem perfil bom, não tem Tem perfil que se adequa a você e tem perfil que não se adequa a você. É como se o cara torcesse para outro time, não tem faz sentido ele ficar na sua torcida. Exatamente. Então é. pô, o cara do Corinthians não faz sentido ele entrar do Palmeiras, não vai dar certo. E lá a mesma coisa. Então quem uh, se adequa àquela cultura, nossa, fica. adora. E aí fica muito bem lá dentro. É isso que a gente quer. E vai fomentando isso. A pessoa que não acredita naquilo, naturalmente ela vai sair. Ela não consegue fingir que tá. O é, um negócio fica fake, não vai pra frente. Que legal. É, esse negócio de cultura é uma das coisas que mais me interessa, assim. Que eu tenho. É, quero aprender a fazer isso cada vez mais. e Você deve ter tido experiências em outros lugares não tão boas. Né? E hoje no seu negócio. É, você está praticando isso. o que, que são as coisas que eu não posso fazer se eu quiser ter uma cultura forte e alinhada com os meus valores o principal é você ser assim quando você define uma cultura muito forte ela tem que estar acima de todos da empresa vamos hum. lá então você pode ser uma acionista você pode ser o presidente da empresa um estagiário pode te cobrar porque você não foi uh, alinhado com a cultura então vamos lá um dos valores nossos uh, espalhe gentileza engrandeça as relações então é um valor da gaia Aí chega eu lá e uh, vou agir de uma forma que não que não seja yes. gentil com as pessoas. O cara vai poder falar: "Pô, João, você não foi, não é por aí". Então uh, esse é o ponto. A partir do momento que você se compromete com uma cultura verdadeiramente, você vai ter que ser linha, assim, uh, porque se eu começo a quebrar aquela cultura, uh, qualquer um vai poder quebrar. E aí ela já, ela já deixa de ter a legitimidade que ela teria que eu estava falando que ela tem. Então a cultura está acima das pessoas. E vamos dizer assim se eu te, vamos dizer na minha empresa é, eu não tenho isso instalado ainda que o estagiário pode dar bronca vamos dizer assim entre aspas né é, é difícil instalar isso ainda mais quando quando já não tem né quando não é que você nunca disse ó oh, ninguém pode me dar bronca mas a real é, é. que como é que que se daria de sugestão para conseguir mudar esse jeito porque às vezes começar do zero é mais fácil do que começar do negativo <risos> exato não, na realidade, a gente começou também Uh, a empresa começou em 2009 e a gente instalou os valores em 2013, foram quatro anos ah, é? depois. É. E o processo de adoção dos valores foi um negócio que foi gradual. Então, uh, primeiro valor, prática gratidão, daí a gente começou a fazer. Eu fui monitor de acampamento antes. Ah é. E tem gente que fala de que. escoteiro, eu... assim Não, acampamento de, de ah, criança. Ah, de tal, criança. Tal. Eu de eu férias e de tal. Férias de férias e tal. Sei. E tem gente que fala que eu continuo sendo monitor de acampamento hoje, <risos> só que numa empresa, né? É, acamp... é monitor de acampamento de criança deve ser tipo um cara, um vaqueiro que conduz o gado, assim, né? Você é. tem que ter, deve ser bem difícil de manejar um <risos> mas, rebanho de meninos assim. É né? São habilidades <risos> parecidas, mas diferentes, né? você, é, você não usa tanta força, você é. tem que usar não, as coisas. Não, mas no gado não, pode, não tem força. Ah, o é? um bom vaqueiro ele tem só uma questão de posicionamento e de como, ele, como é que ele fala, como é que ele se posiciona. O bom vaqueiro não bate no lugar né? Nossa, é, yeah, vamos agora! É. Tem que deixar a galera é, feliz assim. Então a gente vai fazendo isso aqui. Então, pô, primeiro valor, pratica gratidão. Vamos fazer exercício de gratidão por isso, por aquilo, tal, tal, tal. Aí você contagia a galera. Você faz o primeiro valor e explica pra eles. Aí depois a gente fez o segundo valor. Ah, Foi você instalou meses, um de cada vez? Um de cada vez. Foi nove meses assim. Sem consultoria nenhuma, sem nada. Tipo, como monitor de acampamento mesmo. Cada um dos valores. Muita gente devia achar que era brincadeirinha mas beleza, estava indo. Aí com esse negócio é sério, né? Que começou a ir, aí, a, gente começou e, a trabalhar e, um valor. E você fez um esquema assim de tipo. Você está falando, estou lembrando. Talvez você já tenha visto. Quem difundiu muito esse vídeo foi o Derek Você Sabe quem é Derek não, não sei. É, você vai gostar dele. Ele é um cara muito. Ele fez o a primeira empresa de venda de CD alternativo, chama CD Baby. Depois ele vendeu. E ele escreveu um livro que é muito legal, chama Anything You Want, Que é. Você vai gostar. É, é, legal. Tem a sua cara. Eu adorei esse <risos> livro quando eu li. E, e, e ele num TED Talk que ele deu, ele, ele mostrou um vídeo que era um cara dançando malucão assim numa, numa festa, aí é sozinho. E aí depois é, vem o segundo cara para dançar com ele. Ah, eu vi, eu vi é, esse TED. É, e depois que o segundo chega para dançar Todo mundo vai e dança. Ele fala a importância do segundo. É, né? exatamente. A importância do segundo. É, você fez de alguma forma isso de tipo, pô, eu sou o monitor lá que estou fazendo a galera, vamos lá, pula, ou seja grato, ou faça isso, faça aquilo. É, você acompanhou e monitorou para como é que você fez o jogo virar, vamos dizer assim, né? Porque cada valor que você introduziu era só você que estava trazendo para a mesa. E aí como é que você trazia o segundo? Então o que, que eu fiz? É, tipo acampamento também. E é, é muito essa lógica. Uh, a gente criou os guardiões de Gaia ah. que eram cinco pessoas que deu falar selecionei primeiro cinco que eram a turminha mais engajada tal final oh, vocês são os guardiões de Gaia então, de vários eu... níveis hierárquicos de vários níveis eu Falei assim ó oh, então uh, aí tinha uma lógica que eu chegava pro... eu bolava o valor tal nas minhas meditações e deu levava pra ele deu falava com a agência de publicidade para montar um logo pro valor e eu levava para eles e falava galera ó os guardiões para cinco caras ó, homem, quantos mulher, funcionários cara? tinha na época a empresa ah, não era tanto, não, eles são uns 30, 30, 30. 40. Tá. Então tinha 20% da, da, isso era, turma. da turma. Era aí, os guardiões. Aí eu falava, vocês uma ideia? Eu falava, o primeiro valor é esse, eu faço aqui. O que você acha que a gente pode fazer com, com a turma toda? Ah, faz isso e tal. A gente discutia, a gente. Você construía em grupo. É, daí, né? pô, tá, o que ah, é construir fazer. O que eu ajudei a construir, eu não vou destruir, né? Exatamente. Então, os caras compravam a ideia, eles eram os guardiões de Gaia e tal. E aí beleza, daí chegava na, isso era na quinta, sexta-feira. Na segunda-feira, primeiro horário, a gente ia apresentar o valor para todo mundo. Então, apresentava o valor, tá, os guardiões super engajados e multiplicavam isso. Daí a gente ia fazer uma, duas, três semanas de atividades para engajar naquele valor. Massa. Daí eu fiz cinco valores com os guardiões e os outros cinco com outros guardiões, para mais gente participar. E aí foi, a gente instalou os dez valores e depois toda hora a gente está inventando coisa nova. Já faz o quê, quatro anos que a gente criou os valores. E até hoje a gente está sempre criando coisa nova dentro dos valores. E você tem uma galera específica para isso, para cuidar dos valores, guardiões? Que o cara é full-time guardião ou não? Não, a gente, tem, uh, a gente não tem RH lá, a gente tem a área VIP, que é valores integrando pessoas. Então a área. Massa, área VIP. Área VIP Pô, que... muito melhor que talentos humanos <risos> e tal, é. é, é, tipo, é, é era VIP, era VIP. É, né? é, a área Só VIP. é VIP lá. É aí, muito bom. É é. Integrando... Então daí a turma da VIP tem que estar sempre preocupada em engajar a, engajar a turma nos valores. E daí a nossa área de comunicação externa, que é a coordena, é chama onda azul, porque a gente quer levar uma onda legal para as pessoas. Daí a parte mais externa, que a gente usa muito, hoje em dia, redes sociais, principalmente LinkedIn, para levar uma mensagem legal para inspirar as pessoas fora da Gaia. Então, ao invés de a gente fazer propaganda, compra esse produto, a gente leva uma mensagem, a gente leva, pega muito da psicologia positiva, coisas que a gente aplica na empresa e leva isso para as redes sociais para ajudar as pessoas. E nas redes sociais, o que você faz é, é um pouco de contar e de relatar e documentar o que você está fazendo na empresa? É isso que está fazendo bombar? Porque é, eu fiquei sabendo agora, tem uns alguns minutos, né, não tem muito tempo, que ele é um dos 15 maiores influenciadores do LinkedIn é, do Brasil do ano passado e tem mais de 200, 260 mil seguidores e é, não é muito fácil chegar nisso. Né? É. É, não, então, é, a gente conta um pouco, sim, dessa questão do, é, do que a gente faz, mas... Como, assim como você gosta de ler de pegar referência tal Daí eu pego coisas legais e conto coisas legais mas sempre provocando a pessoa para refletir então seja com artigos seja com posts para que não seja um negócio é, nem de autoajuda assim pô, a... mas, e quando você fala isso eu, eu gosto eu, eu cuido muito com de linguagem né você fala não é autoajuda é, como assim não é autoajuda é, como é que você vamos dizer que eu estou te ligando e você vai me contar o que, que é o post que você escreveu hoje? Eu não vou poder ler o post. Sim. É o que, que ele é e o que, que ele não é. Legal. Não, então, por exemplo, você a gente pega pesquisas que, que falam sobre qualquer coisa. Então, sei lá. Uh, vamos lá. Uma coisa que uh, eu escrevi uh, agora, bem recente, ontem, na realidade. Que eu fui no... Assisti o Michael Phelps. O Michael Phelps veio para o Brasil. No, tá? Na HSM agora. Na HSM, A gente palestrou lá também, enfim. Mas aí a gente uh, ouviu o Michael Phelps. E uma coisa muito interessante que o Michael Phelps falou... Foi que depois de 2012 ele tinha ganho tudo e mais um pouco, mora atleta da história e ele se viu. O cara ganhou mais medalhas de ouro que o Brasil inteiro, né? <risos> é bizarro. É assim, bizarro, né? E aí ele foi lá e ficou deprimido e estava triste. E aí, poxa, peraí, imagina que você, Miguel. Topo nosso, do mundo. É, é, você, você tem um objetivo, de repente você atinge o seu objetivo, só que um belo dia você vira o melhor da história no que você faz. Ninguém na história do mundo fez o que você fez. Não teve sucesso maior do que esse, né? uma ordem, ele de todos os esportes, de todo, enfim. E esse cara estava deprimido, tem alguma coisa errada nisso. E daí ele contando, que daí ele passou a reconhecer as suas emoções, e, e enfim, fez um trabalho e voltou para a Olimpíada do Rio de Janeiro, ganhou mais medalhas, mas foi a melhor Olimpíada dele que ele sentiu mais feliz. Ah. Então, nesse vai aí por exemplo, nesse caso, eu vou lá e cito um pouco: ó, Michael Phelps atingiu isso, isso, isso, e ficou deprimido sucesso em realização é fracasso exatamente e aí se, aí trabalhar um pouco isso daqui aí por exemplo e a gente tem hoje na gaia mais na nossa tem uma onde que a gente financia que a gente montou que a gente trabalha justamente uh, a inteligência socioemocional de crianças e aí muito embasado em psicologia positiva em mindfulness e agora no método tinha um método friends que a larissa que é uma brasileira phd trouxe para o brasil que é um método uh, aprovado pela organização mundial de saúde como uh, na prevenção e promoção de, de, de saúde mental, na verdade, para crianças, contra depressão, ansiedade, enfim. Então, uma coisa super evidenciada, mais de 900 mil pessoas no mundo já fizeram, N países, há 30 anos, aprovado pela OMS, que a gente trouxe para o Brasil. Que legal. Então, eu acabo conectando um pouco, ó, olha a importância da saúde mental das pessoas. Hoje, em São Paulo, um é. terço das pessoas têm problema mental, por exemplo. Que, que você você acha que esse fato de você ter esse background de finanças e trabalhar e ter uma empresa e tal você te dá uma legitimidade diferente de falar desse assunto Estou te falando isso engraçado porque é, por exemplo o, o meu eu tenho um programa de treinamento que é mais focado para o agro que é para desenvolvimento de lideranças que chama agrotalento e uma das críticas vamos dizer assim é que ele é autoajuda uhum. e aí quando eu falo, mas como assim autoajuda e a pessoa que por exemplo falou que autoajuda ela não consegue descrever é, o que, que é autoajuda para ela? Ela só usou um termo que para ela é negativo e ao mesmo tempo você assim, fala: Pô, mas como é assim, autoajuda? Você é uma coisa que desenvolve liderança, que traz resultado, que a sua fazenda vai ser mais rentável, coisa assim. Né? É, como é que você consegue? O que, que você acha que, que muda esse jeito de falar do, de, desse assunto e em que é, é difícil até descrever, né? Que não é autoajuda e Sim. o, que, é, o, o que, que você não quer ser, por exemplo, quando não você está é. falando? Basicamente, uma, uma diferença que, que as pessoas acabam falando na literatura, na literatura, enfim, é que autoajuda, assim, eu acho que se você der três pulinhos, você vai se ah. dar bem no dia de hoje. a Outra coisa é, teve uma pesquisa que quem dá três pulinhos... Uh, com repetição, com... Um sei o quê, faz é. Não sei o que, faz três chinelos, não sei o que, você vai aumentar um centímetro o seu braço, sei lá, qualquer coisa, então, é, é quando tem uma evidência vai além do simplesmente eu acho certo. ou serviu para uma pessoa ou serve para um grupo de pessoas. Por tem exemplo, embasamento Tem um embasamento. Gratidão. Um a gratidão. Ah, gratidão tem ele pesquisas que mostram, eu já li papers sobre isso também, que mostram que se você fizer um exercício de gratidão, você vai ficar mais feliz. Por quê? Porque você condicionou o seu cérebro a olhar as coisas boas na vida. Sim. Então, aí tem um embasamento técnico por trás disso, estudos de universidades, enfim, que provam isso e falar. Então, tem algo comprovado que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Tipo, na, na fazenda. Ah, então, se você fizer isso, isso, isso, vai acontecer aquilo. Então, vai acontecer. Ó, é, é fato. Você, uh, vai ordenhar mais vacas sei lá vai acontecer. Então, se você fazer tal coisa, vai vai gerar um resultado. Não é eu acho que, ou Sim. eu fiz e mais ou menos deu certo. Interessante. Mas, então, é, é quando você traz um pouco mais de credibilidade. Que o problema é quando começou a, a ter muita gente escrevendo sobre como fazer qualquer coisa na vida, como você ficar rico em três passos. E aí como não é bem assim, né? Então esse é o problema, que daí, por isso acabou entrando descrédito, daí eu ter uma autoajuda acabou entrando nesse, nesse negócio. Uma coisa assim. mais, vamos dizer assim, mais menos embasada, né? Menos é, embasada, exatamente. É, faz todo sentido isso aí. Acho que esse é muito, muito bom. Caramba, que legal. Embasamento é um dos, dos valores dos dez valores do joão paulo é e da gaia né não nasceu é é é da eu, gaia né eu, eu, eu, eu. é sorria e faça sorrir E a história que eu quero te contar sobre sorrir faça sorrir eu estava nos estados unidos fazendo um treinamento de um cara de pnl que eu gosto muito tal que e aí ele falou assim ah eu não vou lembrar a estatística né? mas ele falou assim é, adultos sorriem sei lá quatro vezes por dia em média uma coisa assim é um número ridiculamente não, eu, eu, baixo eu tenho esse número que eu recebi Você essa sabe? semana é, é que é, a, Não sei se é o mesmo que você tem, é, tá? É, mas é eu assim, não lembro o número, é, mas vai ser... Que uma criança sorri 400 vezes por dia e um adulto 15. É, era uma coisa desse jeito. E aí o número, ele falou, que na hora que ele apresentou, ele apresentou assim. Quantas vezes a criança ria por hora, que era, sei lá, dezenas de vezes, ou 15 vezes, ou 12 vezes, ou 20 vezes. E o adulto sorria, sei lá, 10 vezes por dia. A criança sorria mais por hora do que um adulto por dia. E aí eu levantei a mão, assim, era uma sala pequena, tinha umas 30... 30 pessoas, levantei a mão e falei, viu, tá aí a minha meta de vida. A minha meta de vida é rir na mesma taxa de uma criança. né E falei isso rindo. Aí esse cara que já me conhece mais ou menos, ele deu uma risada e falou, mas Miguel, você já bate a meta já. Você já, você... já atingiu o seu tempo, é, Já tô no nível das crianças. Eu achei isso. É, porque assim, é grátis sorrir, né? Exato. É, você não gasta nada e a sua vida fica melhor você sorrindo, né? É, não, é. tem pesquisas que mostram é. isso daqui, que quem sorri se recupera mais rápido do estresse. É. é, tem é. coisa de, de doença, né, que os caras fizeram, né, você estava no pós-operatório e eles colaram um, um esparadrafo que forçava o cara a rir. E aí as pessoas se recuperaram mais rápido, é, rindo forçosamente. Né? É exatamente isso é. aqui, a gente, a gente brinca às vezes em palestra, eu pego uma caneta e chamo alguém no palco e eu falo, ó, segura com o dente, desse você vai ficar mais feliz, Depois, o cara começa a dar risada, <risos> começa a dar risada. Tá, tá. Mas é verdade, porque é. quando você faz o body language, você é. se sente melhor, se você começa a sorrir, forçar a sorrir, você vai passar uma mensagem legal pro seu cérebro e vai sentir bem. É, de fisiologia, né? De olhar para cima, Exato, né? Como é que você fica triste olhando para cima ou feliz olhando para baixo? Exatamente. Que... É, não, é exatamente é. isso. E a gente trabalha. Nosso segundo valor é sorrir e faça sorrir. Porque, vamos lá, é muito mais gostoso você viver sorrindo. Né? É. Lógico que você tem problemas tal, mas. Pô, e, e ele faz isso. Ele chegou aqui, já entrou lá de longe, já, já sorrindo de boa tal, e tal. É. é um clima super bom aqui. Cometi uma gafa, eu não vou contar qual é. E ele também sorriu. Mas assim assim, não pode levar a vida tão a sério. É, muito bom. É, o... E sobre propósito, assim como é que você explica propósito para quem não tem propósito ainda? Por que que. É, tem um ditado caipira que fala que se o malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ia ser honesto por malandragem. E eu acredito que propósito é assim também. né Se o cara que não tem propósito soubesse como é bom ter propósito, ia ter propósito só para ter o resultado do propósito. Fantástico, é. fantástico. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: Se a sua empresa deixasse de existir hoje, uh, o que, que o mundo sentiria de falta, né? Então, que, que falta o mundo sentiria? E o que dói muito é pensar que se algumas empresas deixassem de existir, uh, ia fazer bem para o mundo, né? É. Ia ser comemorado. Ia ter mais gente eu, sorrindo, né? Exatamente. É. Então aí o propósito começa por isso, né? Qual que é o papel da sua empresa? na sociedade. Qual que é o papel da, da sua empresa? Ela ela serve para quê? Qual que é o motivo? Ela deixa é a empresa para deixar as pessoas clientes? é né? servir, né? Servir o próximo. Isso não faz sentido. Isso da pessoa também. Você como pessoa, algumas perguntas, né? Se você deixasse de existir hoje, quem sentiria a falta de você? Se ninguém sentir falta de você, porque alguma coisa está faltando, né? Ou aquela outra pergunta. Como você gostaria que as pessoas uh, comentassem sobre você no seu velório, meio é. mórbido, mas você fala, poxa, ah não, é. quero que eles comentem que eu era o cara que respondia e-mail muito rápido. <risos> tipo, é. uma coisa meio sem propósito, né? Não, pô, aquele cara bacana que me ajudou, que me apoiou quando eu precisava. E daí você começa a entender um pouco mais e falar, por que, que eu estou vivendo? Eu estou vivendo só para acumular ou estou vivendo para servir? E o servir é. passa muito, assim, é, a gente fala, só consegue dar o que você tem. Claro. Então não é para, ah, todo o dinheiro que eu tenho na carteira eu vou dar. Não, você vai, vai quebrar não é por aí Essa não vai dar mais também né Exatamente. então tem aquela pesquisa do Adam Grant que ele fala que divide o mundo entre os givers takers e matchers. né então os mais bem sucedidos são aquelas pessoas que ajudam sem esperar nada em troca mas também os mais mal sucedidos são aqueles que ajudam só que ajudam com mais do que tem então, ah. então você tem que ter então sei lá qualquer coisa você quer não estou falando em dinheiro você tem que ter, você está com saúde você vai conseguir ajudar alguém você está um completamente debilitado você não vai querer ajudar alguém que você vai morrer então você tem que cuidar de você primeiro e aí servir o próximo, e aí doar para o próximo. E qualquer coisa que você tenha. Você falou disso é, do, do Adam Grant. Eu não, eu não li esse livro dele, uhum. mas um dos melhores elogios que eu, que eu já recebi foi de um amigo meu que falou, Miguel, você é um giver. Eu falei, como assim? Ali, ah, não, tem esse livro, tal, tal, tal, tal, tal. Aí, pô, mas que massa, né? Tipo, eu fiquei feliz pra caramba quando o cara Super explicou, galera, então, o cara assim, te falou como um giver, é, né? é, é, me, me, me chamando de giver, né? É, é muito mais gostoso. Vamos lá, é. você tem duas pessoas para ajudar. Você tem um cara que é um giver ou uh, um taker ou um match. Então, o giver é o cara que ajuda sem esperar nada em troca. O taker é aquele cara que quer levar tudo pra si. E o match é o que ajuda para receber algo, tá? Então, eu dou Faz mais. Faz conta de palito. É, ó, eu te dou três, você vai ter que me dar três, tal se você puder Acento ajudar alguém, zero você, zero. você vai ajudar quem? Você vai ajudar o Guimbra, que é aquele cara de gente boa que te, ajudou, que te ajudou sem esperar nada em ah. troca. Então, o mundo ajuda mais essas pessoas. Ah. Porque você quer estar próximo dele. Pô, quem quer estar próximo do aproveitador? Não, só aproveitador, né? É. Não, esse é, esse é muito interessante. Eu, lem é, eu lembrei de uma história que, que... Teve um amigo meu esse ano que teve uma doença grave, teve um câncer. Ele mora, tipo, na Bahia... Outro estado e tal. E aí, tipo, eu cheguei para um amigo meu, para um nosso um, um, um, um amigo comum, falei, cara, vamos lá passar um dia com esse nosso amigo? Legal. tipo E foi assim, é, sabe, tipo, você para tudo e, é. né? No final foi mais de um dia, né? Porque o dia que você vai, o dia que você volta e tal, não sei o que. E a gente foi lá, passou o dia com o cara, foi muito legal e tal. Ele tava entrando num processo de. de, de químio, né? Ia começar no, meio que naquela semana. E passamos um dia muito gostoso com ele. E foi legal pra caramba, a gente voltou, eu voltei e falei, cara, obrigado por ter ido comigo, foi foi bom para mim, foi bom para você, exato. deve ser bom para ele, mas foi bom para gente ter ido exato, lá. A gente ganhou para cacete, a gente aprendeu para cacete. E aí uma outra pessoa que eu conheço é, que tinha tido um problema de saúde e tal, ele ficou sabendo disso que eu tinha ido lá e tal, e ele aí ele falou assim não para mim, mas foi assim, pô, mas quando eu fiquei doente ninguém veio. E aí assim eu não tinha nem, não podia falar para para ele qual que era a real, né? Uhum. É, a real é, é isso que você falou de propósito, né? Tipo, pô esse esse cara que foi visitar ele ele tem uma conta bancária positiva né né ele tá depositando pra caramba ele não é ele tá é um cara que gera valor para as pessoas ele é um cara do bem pra caramba não que esse outro cara seja do mal mas Sim, ele é um tá que, gerando exato e é. Ele, é, naturalmente essas pessoas recebem mais é. porque tudo aquele cara e, e o mundo é isso o mundo é uma coisa fluida né que você vai volta as coisas vão as pessoas que são muito rígidas querem tudo pra elas querem acumular e não sei o que não estão olhando para o pro vizinho vizinho também não vai olhar para eles é. E você acaba atraindo pessoas parecidas também né? muito bom é, me fala assim é, eu também isso aqui também é pra gente falar sobre marketing falar sobre marketing o que, que você avalia se você olhar é, nos últimos 12 meses tá. os posts do linkedin que mais bombaram seus O que, que eles têm em comum o que, que o que, que eles têm de diferente dos que não bombaram Vou te dizer que assim, é. tem uma coisa que não tem muita correlação. Às vezes você escreve um e fala, caraca, que legal, vai bombar isso aqui. Não vai. Não virou. É, eu tô tem, ligado tem coisa que, tô ligado, que é um... assim. É. Então, tem uma coisa louca que é o algoritmo que é esse ser chamado redes sociais que eu não sei como funciona. Mas, de uma forma geral, o que uh, eu vejo que bomba bastante é quando uh, é que eu, já, eu criei um padrão para escrever artigos e um padrão para escrever posts. É... Uh, no, o jeito que eu escrevo, eu nunca, é, é sempre uma coisa que toque a pessoa que está lendo. Sim. Que ela se identifique com Você quer criar conexão emocional memória afetiva. Exatamente. Que isso é marketing. Isso né? é marketing. É. Isso é marketing. Uh, e que faça sentido para ela. Ela vai parar e vai refletir. Poxa, caramba. Então, ah, bom, exemplo do Phelps. Daí eu falei assim, é um problemático no mundo que, segundo a OMS, tem um quarto das pessoas do mundo que tem uma doença mental, tal, tal, tal. Ou se você teve um problema ou se você não teve, deixe uma mensagem legal para alguém que vai... Pra motivar ah. alguém. Puta, daí um monte de gente começou a colocar depoimentos super legais do que passou, de dificuldades, outros dando força. Enfim, você fez o bem pra alguém. Então, com um simples post. Então, quando você consegue tocar a pessoa e aí, e, e, ou provocar uma reflexão nela, aí isso aqui gera... gera uh, comentário, curtida, compartilhamento e daí o negócio vai vai além. Então é eu faço muito esse tipo de coisa que a pessoa leia e que é muito legal. A melhor coisa que você tem é quando a pessoa fala assim é, ou ela comenta, isso aqui mudou o meu dia. Eu precisava ler isso hoje. Putz, isso aqui já, já pagou o seu. Pagou, seu... né? Um cara falar isso. Um cara e já, já, já, já pagou o já texto. Pagou, já pagou é. o texto, porque é isso aqui e, e é muito legal e cada vez mais você vai e como a gente tem acesso a muita informação hoje. Eu, tenho várias fontes de informação, estou conversando com, como você, com pessoas super inteligentes, super interessantes, sempre. Você vai captando coisas legais do mundo e vai é, repassando, repassando, difundindo, difundindo é. e vai jogando, e vai jogando, daí, e o mundo vai girando. E aí com isso você vai é, ajudando mais gente, né? É, é isso que você está falando, estou lembrando de um cara que eu considero uma super referência para mim, que é de outro setor, que é o Tim O'Reilly. É, é um cara que tem uma. Eu gosto de um monte de cara Você falou de dois que eu não conheço. É. Sem é graça agora, Miguel. É, esse você vai gostar também. Esse, mas é que esse cara esse é bem nerd. Esse é o, é o, ele tem uma editora que chamou Riley Media, que é provavelmente a editora mais reconhecida no mundo na área de tecnologia, de programação e tal. Eu não sou programador, mas, ah, tá. né, mas é, você deve ter visto livros editados por ele. Que são livros que tem é, a capa, sei lá, de Linux, blá, blá, blá. E aí a capa é um, é um bicho desenhado a nanquim. Sim, assim. sim. E sim. Tem Mas esse cara, por exemplo, a, o termo web 2.0 foi criado numa reunião que ele estava que conduzindo. O termo open source foi criado numa reunião que ele arrumou. Um monte de negócios Uxa. bilionários é, nasceram depois que o cara leu o livro que ele editou. E, e esse cara ele tem dois conceitos que é muito interessante, que tem muito a ver com o que você está falando aqui. Que é, primeiro é... é work on stuff that matters né trabalho em coisas que valem a pena e outro é crie mais valor do que você captura uhum. né ele fala isso muito tudo que ele faz e ele é um cara super aberto nesse sentido e o lema dele da editora dele é, é espalhando o trabalho de inovadores Legal. então ele, só, ele, ele fala assim eu não sou o cara eu não tô eu sou simplesmente um multiplicador do que os inovadores estão fazendo né spread the word of innovators. eu okay. tipo, só faço isso e eu Conheci esse cara, já fui em um evento dele e tal, e, e eu busco fazer isso nas minhas coisas. Né? E isso aqui é isso. Pô. Como é que eu posso é, espalhar o seu trabalho, a sua mensagem, o, seu, o que eu aprendi com você de uma forma? O que a gente faz no Beef Point? Pô, tem um monte de coisas, tem um monte de gente na pecuária que faz uma pecuária pouco produtiva, pouco eficiente. Pô, tem um monte de gente que faz uma pecuária super bacana, produtiva, que eu me orgulho disso. É, pô, eu vou colocar luz nisso. Né? Eu vou destacar isso. né? vou é, é... E hoje, todo mundo pode fazer um pouco disso se quiser. Né? Não, e hoje, com, com esse negócio de redes sociais, as pessoas têm muito mais voz. Então, você consegue chegar em muita gente, em é. milhares de pessoas, colocando uma mensagem legal. Foi isso. E, o LinkedIn, para exemplo, eu gosto muito dessa rede social porque é uma rede de ideias, não é uma rede de autoimagem. Então, uh, se joga ideias e as pessoas vão compartilhando ideias e vão discutindo ideias, vão aprimorando ideias. Isso se torna as coisas melhores, né? Muito legal, que legal. Fala um pouco da, do, do Gaia Mais, assim, o que, que você faz de diferente e outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, é, o que, que você acredita, quais são as métricas que você usa para avaliar uma ONG? Boa, excelente pergunta, as duas. primeira, bom, primeira não é bom, primeiro é excelente porque a gente vai explicar o que a gente é. faz. É... <risos> uh, Ajudou a bater minha, minha meta de risada. Tá? É, exatamente. <risos> Só que a gente já riu mais do que o é. brasileiro por é. O mundo ri por dia, é. mas vamos lá. O, o que a gente faz? A gente começou querendo. Uh, hoje tem uma desigualdade muito grande no Brasil e a educação, acho que é grande parte disso é por conta da educação. Então a gente começou trabalhando com a educação de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Tá? Falando em português, o que, que é isso? Uh, criança carente. É que não é um termo. Uh, Politicamente correto, carente, porque carente vende outras coisas. De carência de carinho, né? De Exato. amor. Exato. Então, é. aí, por isso que fala aí, vulnerável. Mas, enfim, crianças. Uma criança que está vulnerável. Vulnerável socialmente e que são de uma classe social mais baixa. Então, a gente começou a olhar isso daqui, queremos um local em Pirascaba para começar a. a... Emprescaba. Emprescaba, bastante. Ligamos lá no tempo. É. É. E aí. É com uma pegada muito diferente, no contraturno da escola pública, para ensinar português, matemática, recreação para as crianças, só que a gente percebeu que o problema é muito mais embaixo. Sim. Tá? Então, hoje, no mundo, uma a cada cinco crianças tem ou terá uma doença socioemocional durante a infância e a adolescência. No Brasil, esse número é muito maior. Tá? Então, não adianta você dar matéria para uma criança, se a criança está ansiosa, deprimida, com estresse... E o problema é que, muitas vezes, aquela criança que está com ansiedade é o aluno que ninguém vai perceber, porque é aquele aluno quietinho. Então, ele está doente, só que ele fica quietinho na primeira na fileira, uh, é um problemaço, que isso daqui vai só piorar na vida dele, daqui a pouco ele vai ter depressão, e ninguém está olhando por isso. E vai ser um adulto que vai... Tem um grande problema também. Hoje, um a cada quatro adultos, um a cada três adultos no Brasil, em São Paulo, desculpa, uh, tem uma doença emocional. tá E é, é um problemaço isso daqui, uh, só que ninguém está olhando. Então, a gente começou a olhar por esse prisma. E por que, que você escolheu esse assunto? Na verdade, foi uma, uh, uma carência, foi um, uma necessidade que a gente viu. Quando a gente começou a entrar mais a fundo, e a gente começou a fazer um trabalho com escolas públicas também, uh, o que a gente percebeu é que os professores das escolas, das escolas públicas, na sua grande maioria, eles estão doentes. Então não adianta você chegar lá e dar material ao professor ou mudar, porque ele está doente, ele está deprimido. Então, opa, tem que mudar isso. E aí a gente começou, a, começou com uma psicologia positiva e meditação através do Mindfulness. Sério? Para professores e alunos, a gente criou, enfim, algumas práticas muito baseadas na ciência. E é, depois... É só fazer um parênteses aqui, nós de meditação... Ainda tem gente que olha para meditação como se fosse uma coisa de bicho grilo, de zen e tal. É a coisa mais comprovada do mundo, né? É meditação é mega e gratidão. Comprovado. Né? Mega, tipo, mega, mega, é, mega. Se você é. quiser ir em Harvard, tem não sei quantos estudos. Se quiser ir em qualquer, né? Tem... Não, é total, assim, é, é super comprovado é. que no esporte, na vida, na empresa, ajuda muito meditação. Muito. Uma coisa que bombou muito, só fazer um parênteses, é um post meu sobre meditação. Bombou demais, demais, demais, demais. Né? A gente contando um pouco sobre meditação. Mas é muito importante. A gente colocou psicologia positiva, meditação, e a outra coisa a gente trouxe, uh, na verdade a gente trouxe não, a Larissa, que trouxe o método Friends para o Brasil, que é um método também super comprovado uh, para dar resiliência para as crianças. E aí a gente Aham. foi lá e pegou esse, esses métodos para aplicar não só o nosso espaço em Piracicaba. Ensinar resiliência. Para as crianças, ah, é exatamente. Daí você começa a ensinar e tem muito de mindfulness, que é meditação, tudo. E daí a gente já, já atingiu mais de 4 mil crianças, treinou mais de 150 professores, além de, de Piracicaba. que Piracicaba a gente tem um lugar físico nosso. A gente já está em cinco estados do Brasil e está crescendo. Então a gente já foi, uh, começou a passar isso. E a segunda pergunta, bem importante que você fez, como é que você mede isso daqui? Né? Então tem um. Uh, normalmente quem tem ONG no Brasil, quem trabalha em ONG, no, via de regra, tem um propósito muito forte, que é ajudar. Então você quer ajudar, muitas vezes a pessoa é, é, é, é voluntário, está trabalhando e tal. Só que tem o, um outro conceito, que é o conceito de impacto. Às vezes eu acho, então voltando um pouquinho, às vezes eu acho que se eu fizer tal coisa vai ser bom para as crianças, porque foi bom para mim. Mas será que é bom para aquela criança aquilo? Eu estou causando impacto naquela criança? Ou só estou fazendo. Então vamos lá. É, ah, eu, eu quero ajudar as crianças da favela, quando, não é, não é caso, tá? quando era criança eu li um livro fantástico de Harvard, então eu vou traduzir o livro de Harvard para a favela e vou dar para todas as pessoas da favela esse livro de Harvard em português, tal, super legal, maravilhoso o trabalho. Alguém vai ler? Não adianta eu traduzir, se não vai causar impacto nenhum nas pessoas. Então daí a importância de você realmente impactar alguém. Impactar é fazer a pessoa mudar de comportamento. Ela multiplicar aquilo que ela aprendeu. Não só ela entender, ah, legal, ok, pronto, e virou e continua fazendo a mesma coisa. Caramba, que legal. Então a importância de você impactar alguém, é aí que está a mensuração. Se você consegue mensurar que você causou impacto na vida da pessoa, puta, fantástico. Aí faz sentido você ter uma ONG. Aí faz sentido você fazer um projeto social. Que legal que você falou isso, porque uma das coisas que eu tenho mais trabalhado nos últimos dois anos, principalmente, mas é, que está mais claro para mim isso, eu tenho uma empresa de educação. Né? Ensina coisas. E a maioria dos cursos que você já foi, provavelmente, o formulário de avaliação do curso perguntava alguma coisa na linha do seguinte, você gostou do curso? É. Né? É, e aí eu me liguei que tinha se, quatro níveis de resultado. O primeiro nível era esse, você gostou. Pô, legal, mas pô, isso aí funciona e vale. O segundo nível é você aprendeu. O terceiro nível é você aplicou. E o quarto nível é você teve resultado. E aí eu me liguei assim, que eu estava num negócio que era muito diferente do que a maioria de quem teoricamente era meu concorrente, porque praticamente todo mundo, quando avaliava, avaliava se gostou. E eu não queria nem que o cara aprendesse, eu queria que o cara aplicasse. Porque tem vezes, e já aconteceu comigo isso, o cara fala assim, Miguel, é, esse curso aí que eu fiz com você, eu não aprendi nada de novo, mas eu apliquei um monte de coisa que eu já sabia. Fantástico. É assim, é muito mais valioso do que se ele falasse aprendi um monte de coisa que eu não sabia e não usei nada, né? O que é. você falou, Miguel, é impacto. É. É, e, e o impacto, até a teoria que o, que o Marco Gorini, um amigo nosso, me contou, e, e é um super especialista no, no, da Dinamo, ele, o Haroldo e tal, o Marcel, ele, exatamente isso que você falou, isso é impacto. Impacto é quando você realmente... É, a única diferença é que o quarto nível, de, os três primeiros são exatamente iguais, e o quarto nível é quando você consegue multiplicar. Ah. É, então é... O, é você Caramba. dar o sim ou não, ah, é, é você aprender, você aplicar e o quarto é você multiplicar aquilo lá, daí é o nível máximo de impacto. Você conseguiu fazer alguém multiplicar aquele conhecimento que você fez? Mas só do fato dele aplicar aquilo que você deu, isso é impacto. Só gostar ou não não é impacto. Então é e, e muita ONG, enfim, por desconhecimento, não é? Nenhuma sim. crítica, enfim, porque a gente não sabia isso também, a gente foi aprendendo. É, é o sim ou não, gostei, legal, bacana, mas só faz sentido você fiz, aplicar um dinheiro na mão coisa assim, se realmente você mudar algo, isso não faz sentido. Você está falando já, do, da multiplicação, um, o termo que eu gosto de usar é efeito indireto positivo. Legal. É, do cara assim, tipo, uma ah, beleza, você aprendeu o um negócio lá e mudou na sua fazenda ou no seu negócio, empresa, no seu, sei lá, o que você faz, mudou. Mas e aí, a sua volta, o que aconteceu, né? Porque de todo jeito, do mesmo jeito, que você, quando você posta no LinkedIn e você influencia as pessoas, a gente o tempo todo está influenciando as pessoas à nossa volta positivamente ou negativamente, dificilmente de neutro, né? De, de, eu acredito que não existe andar para trás, é, é ficar parado, né? Ou você anda para frente ou você anda para trás. Então se você tá não está influenciando positivamente, está negativamente. E, e, e uma das coisas mais legais que eu vejo, das coisas que eu considero que deram certo, que eu fiz, é quando a pessoa que é meu cliente fala ah, as pessoas à minha volta estão falando que eu estou diferente. O meu cliente, o tipo, cliente é meu cliente, vai lá na loja dele, sei lá, numa revenda agropecuária lá no Maranhão, aconteceu isso. Oh, os meus clientes vieram e falaram que eu estou diferente agora. O que eu estou fazendo, eu falei, caraca. Tipo, o mundo tá vendo que o cara tá diferente e isso está causando impacto. Isso é impacto, isso é. é impacto. E aí você vê que vale a pena, né? você fala, poxa, valeu a pena. Isso é propósito, né vale a pena ter a empresa, vale a pena dar o é. curso, vale que você está mudando, você está melhorando a vida de alguém que está melhorando a vida de outros. Poxa, o mundo, quanto mais coisas assim tiverem, melhor vai ser. Muito bom. Para a gente encerrar, quero que você faça um desafio para quem está assistindo. Alguma coisa que o cara possa começar a fazer até final da semana que vem, grande, pequena, mas que tem que começar até o final da semana que vem, que tire ele da zona de conforto e que de alguma forma você acha que ele vai ficar melhor. Tá, perfeito. Então, dois desafios, a pessoa escolhe um ou outro, tá, tá bom? é bom. <risos> são fáceis e que eu garanto que vai ser bom pra você. Então um desafio é você, todo dia, você vai pegar um papelzinho ou pode ser no celular, e você vai escrever três coisas que você é grato que aconteceram no dia. tá Idealmente, uma das coisas, uma coisa bem pequena. Hoje eu sou grato porque eu caminhei na rua. Eu, tava, eu caminhei de uma forma gostosa. Porque eu conheci o Miguel hoje. Enfim, três coisas durante 21 dias, você escreve isso daqui. Eu te garanto que você vai ficar mais feliz depois. Isso é uma coisa. A outra coisa, é pode ser também, durante 21 dias também. Se você fizer as duas coisas, é a nota 10, tá? aí vai impactar mesmo. É, todo dia você senta e três minutinhos... Você fecha os olhos e aí respirando pelo nariz, inspira e expira, inspirando e inspirando. Melhor ainda três se Três pode... minutos? Três minutos, tá? Aí você pode, não, não coloca as perdas, você vai lá e dá uma olhadinha assim, deu três, deu quatro e tal. Quando você expirar pelo nariz mesmo, você sorri. Então, três minutos, faça isso. Presta atenção na sua respiração, inspirando e sorri. Garanto que você vai ficar mais feliz, talvez você vai querer ficar mais tempo. Começa com três. Gostou? Um dia resolve fazer três sorrindo, três minutos. O ideal, a meta, mas não, você não consegue, não tem problema. É um dia você chegar a 20 minutos. Chegou a 20 minutos, você está maravilhoso. Aí você vai estar... Tá... Mas se não, faz três minutos, já vai mudar a sua vida. Muito legal. Posso fazer um desafio adicional? Poxa, por favor. Eu gostei muito dessas duas coisas. E eu quero adicionar uma outra coisa que você pode fazer diariamente, que é muito legal. É, mas se quiser fazer só semanalmente, também funciona. Que é, é o que eu chamo de duas perguntas mágicas. Que é você responder primeiro o que, que deu certo hoje e a segunda coisa não é o que deu errado é aonde está precisando de apoio legal porque a sua cabeça quando você fala que deu errado é uma forma negativa o que você não conseguiu fazer porque estava precisando de alguma ajuda você não tinha ferramentas você não tinha conhecimento você não tinha um apoio você não tinha alguém que foi lá te fez na sua frente então o que está dando certo e o que está precisando de é, de apoio de suporte se você fizer isso semanalmente pelo menos, faz uma reunião com você mesmo, seu caderno, escreve lá. No final de um ano, você tem um manual do que você funciona. Que legal. E você, um monte de coisa que não... você está precisando de apoio, já são coisas que estão funcionando. Já. Posso fazer outra? Pode. Vai Ou ficar aqui mais umas horas, mas é tranquilo. Beleza. Três perguntas para você responder. tá? Que A gente colocou isso aqui para todo mundo da Gaia, para responder também. Certo. Tá? Então é o seguinte. Um, que experiências você quer ter na sua vida? Então você vai lá e escreve. Que experiências? Quaisquer uma. A segunda é que habilidades você quer desenvolver. E a terceira é que contribuição você quer deixar para o mundo. Então, que experiência Essa, você quer habilidade. ter, que habilidades você quer desenvolver e que contribuição para o mundo você quer. Ah, a contribuição pode ser, quero ser um bom pai, quero ser um bom líder, quero ser uma boa pessoa, qualquer uma. Coloca essas três coisas e que são uma espécie de um manual de vida para você ver que o dinheiro por si só, ele é um meio e não um fim. O dinheiro ele vai possibilitar que você atinja isso daí. Muito legal joão paulo muito obrigado Pô, eu que agradeço Foi um prazer muito ter legal você aqui, aqui. muito Foi legal, legal. É, eu não sei se é, eu acredito que quando é legal ou quando é gostoso quando é prazeroso fazer alguma coisa vai ser legal consumir também então é, eu adorei gravar esse papo é, com o João paulo pacífico aqui se você gostou comenta aqui embaixo deixa uma mensagem para ele e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir explicando por que que as pessoas devem assistir esse é o videocast negócio de expressão empreendedorismo com resultado e propósito. Um abraço. Tchau, tchau.